Vamos abrir a caixa de ferramentas do palhaço. Eu sou palhaço, eu trabalho como palhaço. Tá, e você como palhaço, quais são as técnicas que você usa, né? A gente vai entender o que, que a gente precisa aprender para ser palhaço. Mas, aqui na escola, a gente sempre fala, coloca entre parênteses, palhaço, ser humano. Então a gente vai começar falando de quarta parede. O que, que seria uma quarta parede? Bom... No teatro, nós temos, então, um teatro que é chamado de teatro de caixa. né? O que é um teatro de caixa? É parecido com um cinema. Né? É uma sala fechada. E nós temos a parede do fundo, uma. Essa parede, duas, lateral. A parede do outro lado, três. E a parede da frente, quatro. Normalmente, no teatro, os atores atuam de lado. né? Ser ou não ser, eis a questão. Oh, Milady, como eu te amo. Oh, Romeu, não diga isso. Eu digo, eu te amo demais. Não, não, os nossos pais jamais irão aceitar o nosso amor. Eu ficarei com você até a morte. E a gente, a gente assiste esse teatro como voyeur, certo? A gente fica ali sentadinho assistindo, a gente se emociona, a gente se toca, mas a gente não interfere. O palhaço... Ele tem que quebrar a quarta parede, essa parede aqui. Então a relação do palhaço é uma relação que sempre quebra a quarta parede. Então o palhaço sempre vai interagir com o público. Lembra que eu falei da comédia da arte do Arlequim? Então o palhaço sempre pode estar fazendo ó uma... oh, criatura, qual é mesmo o seu nome? Agora eu vou perguntar o nome para ela, <risos> ela vai saber me responder. Eu sempre vou me comunicar com o público, quebra de quarta parede. Você tem que estar sempre atento ao público, certo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Na nossa vida, se a gente parar para se dar conta, a gente tem olhado muito pouco no olho do outro. A gente quebra muito pouco essa quarta parede. Olha só, por exemplo, como a gente conversa com as nossas amigas. Chega duas amigas para conversar e uma diz assim, ai Beth, eu tô tão mal, eu tô com uma dor de cabeça, eu estou horrível. A outra pega e diz assim, ai calma que eu acho que eu tenho um remédio para ti. Toma aqui. Remédio. Não houve a quebra da quarta parede, né? Como assim, Rafael? Não houve a quebra da quarta parede. A pessoa que está dizendo, tá dizendo que está com dor de cabeça, você não quer ouvir ela, você resolve o problema dela. Ah, toma um remédio aqui, não me incomoda. Né? A quebra da quarta parede na vida real seria, ai, Beth, eu estou tão mal, estou com uma dor de cabeça, E você vai dizer para ela assim, ah, é? Puxa, dor de cabeça é uma coisa que incomoda muito, mas me diz aí, por que, que você está sentindo essa dor de cabeça? Ah, eu não sei, ontem eu fiz isso tal. Você tem que se interessar. Quanto mais eu me interesso pelo assunto do outro, mais eu fico importante para aquela pessoa. Mais a relação acontece. A gente não faz mais isso. Então o palhaço vai nos ensinar a olhar de novo para as pessoas. E se comunicar com elas. Por que, que a gente sente tanta solidão? A solidão que é, precede a depressão. Porque a gente sente que a gente está sozinho no mundo. E a gente está mesmo porque a gente não olha mais para ninguém. A gente só olha para o celular, para o computador, para as coisas que a gente quer fazer. A gente está egocentrado,